Olá, aqui é a Daniele Schmitz, vamos aprender a inserir legenda em vídeos, a partir do YouTube, então para isso nós entramos no site do YouTube, eu já estou logada na minha conta, então no canto superior direito eu vou clicar em cima da minha foto ou da minha identificação, e vou clicar em estúdio YouTube YouTube Studio então abriu o estúdio do YouTube eu vou clicar em vídeos esquerda da tela então no centro abriram os vídeos do canal O que eu vou fazer eu tenho que inserir um vídeo para depois inserir legenda nele então eu vou clicar em no canto superior direito da tela, em Criar, Enviar Vídeos. Então, eu vou clicar em Selecionar Arquivos na janela que apareceu e vou buscar um vídeo que eu tenho na área de trabalho, um vídeo curto, de dois minutos. O vídeo está carregando. Eu vou colocar o título do vídeo. Vou seguir as instruções do YouTube e vou marcando as opções. Vamos definir o idioma do vídeo. Licença e distribuição. Aqui é importante, se vocês desejam que essa, esse vídeo de vocês seja utilizado, remixado, adaptado por outras pessoas, vocês podem utilizar a atribuição de Creative Commons. Depois de marcar as opções, nós vamos clicar em próximo, depois vamos clicar em próximo novamente. Vou definir que o vídeo é público e vou publicar. Fechar. Agora o vídeo já está no YouTube. Nós queremos adicionar legenda neste vídeo. Nós estamos visualizando o vídeo. Vocês têm a imagem da engrenagem e vocês podem definir a legenda. Usamos em português, gerada automaticamente. E aqui, no primeiro ícone que aparece na parte inferior do vídeo, tem um ícone de legenda. Aqui vocês ativam ou desativam, clicando em cima. Tá? Eu vou deixar ativado. E aí vocês podem ver que ele adicionou automaticamente a legenda ao vídeo. A legenda automática não é 100% é, correta, não coloca todas as palavras é, de acordo com o que nós falamos. Então nós podemos editar a legenda. Eu vou fechar aqui a visualização. Nós vamos procurar pelo vídeo e vamos clicar em legendas. Clicar no vídeo novamente. Aqui abaixo, ele colocou português automático. Essas mudanças substituirão o rascunho existente neste idioma. Continuar. Então, aqui nós já temos a legenda automática. Vamos clicar em atribuir marcações de tempo. E vamos escutar o vídeo e editar, né? E algumas palavras que forem necessárias. Então, aqui... Escutamos todo o vídeo e fomos, fomos corrigindo a tradução automática que ele havia feito. Agora nós vamos publicar. Vamos então voltar para o YouTube em vídeos. E vamos assistir ao vídeo. Está marcada a opção legenda, vamos em configurações e vamos verificar. Agora nós podemos deixar marcada a opção português, porque a partir da geração automática, nós editamos e aí vamos deixar aparecendo a legenda em português, que foi a que nós editamos e está correta.